Como é que é, meus putos do ar? Estamos aqui para mais um vídeo e chegou, chegou material da Autoparts Logística para o nosso 106XSI. Finalmente recebemos aqui o material e finalmente vamos começar a acordar aquele, aquela peçazinha vermelha já a puxar para a cor de rosa, mas isso tratamos depois para já vamos pôr a mecânica direitinha. Hoje vou fazer um vídeo diferente, vou-vos mostrar todo o material que vamos mudar agora de início e ao fim vou-vos dizer o preço tudo para não estar a dizer material, preço, material, preço, como normalmente faço. Mas lembrando, na descrição vai estar sempre a referência e a peça é só copiar e colares no site da Autopartes Logísticos e vais ter diretamente à peça sem teres que procurar. Ora, uma das coisas que vamos... The <laughs> cat terem atenção é o líquido de refrigeração é só mesmo para rimar como tal temos aqui já o radiador da água do 106 XSI para trocar vocês devem estar a perguntar agora porque é que eu não tenho líquido de refrigeração porque eu tenho ali sobras de outros projetos de outros carros e vou usar esse. como eu uso sempre o um Motul tenho ali vários restinhos facilmente dá para ali 5 litros <risos> então vou usar bem como óleo de travões também não tenho aqui porque tenho ali umas sobras óleo de motor não tenho sobras mas tenho um garrafão Castrol do meu antigo GTI que nunca cheguei a mudar depois metemos o Motul, então tenho ali um Castrol que vamos usar no 106GZ. Portanto, o material de revisão que falta aqui eu tenho ali. E já que falámos no radiador, vou mudar também o bocal, como a Rosa especificou naquele vídeo: o bocal do termostato e vamos mudar também o termostato. Vamos usar mais uma vez Gates como vocês sabem. Epá, tenho usado em vários carros, equipa que ganha não mexe, e está aqui o termostato com todas as juntas que fazem falta para a sua montagem e respectiva vedação de travagem, vamos usar os ATE vamos usar os normais com pastilhas normais este carro não vai ser para a gente aumentar aqui a performance vai ser para lhe devolver a vida e pôr materialzinho de qualidade para ele ficar revitalizado seguindo aqui para a cautex isto são todos os falsos que vamos mudar tanto os de dentro como os de fora temos aqui o pack dos falsos todos, vamos mudar Todos, para ficarmos com a parte de baixo totalmente protegida traz os fósseis, traz a massinha, abraçadeiras traz tudo o que é necessário para a sua montagem e vamos usar desta marca marca CAUTEX disponível na Auto Parts seguindo aqui para o lado esquerdo temos aqui o kit completo de descarbonização junta de cabeça rings, vedantes etc está aqui tudo dentro não vou estar a abrir porque senão depois espalha-se tudo mas mandámos vir o kit completo podíamos ter mandado vir só a junta da cabeça porque aparentemente a junta está não, não direi queimada porque não me parece mas estará podre uh, mas teríamos mandar vir o kit completo mudamos tudo o carro vai ficar logo outra coisa fica logo com tudo mudado e deixamos de ter futuros problemas né? também vamos mudar o óleo da caixa de velocidades vamos usar aqui este total ele chama-se Total Traxium Gear 8 vamos usar aqui este óleozinho de travões volto a referir tenho ali o Type 200 da ATE também vamos mudar não está aqui mas fiquem descansados que vai ser trocado filtro de óleo Wix filtro de óleo normal né? não é preciso muita ciência também já usei várias vezes a marca Wix até agora zero problemas aliás até o meu capa 20 de chaja tem o X <risos> e não se tem queixado nada, nada, nada. Para filtro de gasolina também o X e também o meu capa vindo também tem e também não se queixou nada, nada, nada e barrotico que é bom. Vamos mudar também os respectivos pernos de cabeça. Uma vez que vamos levantar a cabeça e aqueles pernos já lá estão a troca ao passo vamos usar aqui uns pernos de cabeça novos para também depois no aperto não termos futuros problemas, não é? Por último, mas não é que seja o último, é? Temos aqui o kit completo de correio de distribuição. Temos aqui dentro a nossa bomba de alga que vamos também mudar no nosso XSI, né? Distribuição, bombinha de água para ficar tudo certinho e direitinho ou manda para, se quisermos dar um barrotezinho e depois quem sabe irmos medir, ver quantos cavalos tem aquele carro ao fim destes anos todos, esse, esse temazinho que vocês até gostam temos já garantidos que temos a revisão feita, corredeias, tensores essas coisas todinhas, tudo mudado e ficamos tranquilos agora vamos lá para finalizar os preços ora, óleo da caixa de velocidades 14,78€ duas embalagens jogo de pastilhas até 26,49€ filtro de óleo 2,60€ filtro de combustível 4,69€ Disco de travão 46,62 Jogo de juntas cabeça completo 30,32 euros. de cabeça 14,83 euros. Kit de bomba d'água com a correia tudo completo 46,74 euros. O radiador é a peça mais cara desta lista. Custa 64,78 euros. Termostato 5,88 E depois aqui os falsos temos 20 euros e 16 2. E temos 19 e 28 os outros dois que são os de dentro. E os de fora. Nos preços faltou aqui o bucal Que são 2,89€. Isto deu um total de 369,17€. Para o nosso 106 XSI. Bem malta. Depois já falta montar isto. Vocês acompanhem o conteúdo. Que ainda vamos montar isto lá no rosa. em todo. E vamos ver como é que o XSI fica. Depois disto tudo montado. Vai. Fiquem bem. Na descrição vai estar a referência. Vocês copiam e colam no site da Autopart. E acham tudo. Fiquem bem. Um grande abraço. E o gás, meus putos. <laughs>